O João Dias, que é um poeta de fato que eu adoro, diz do sangue das minhas veias, ofereci-se as veias cheias à sede de toda a gente. Por exemplo, isto é escrito por um homem que tem a terceira classe. Se eu estivesse a falar Uh, uh, uh, noutra língua, numa língua que eu inventei, uh, as palavras teriam muita música e eu poderia transmitir emoção através da sonoridade, uh, uh, ou não, ou podia ser uma grande seca. A sentir que alguma coisa está tá a fundamentalmente. Tipo, eu era uma apaixonada, toda hora estava a desenhar e a pintar, nas circunstâncias mais diversas e mais difíceis. Então, o que nós temos que honestamente perguntar é esta escola montada à imagem e semelhança da modernidade está preparada, do ponto de vista organizacional e funcional, para lidar com toda essa diversidade? A ideia surgiu, as uh, uh, curtas foram escritas e depois concretizadas tudo no espaço de quatro dias. que não isto? era isto? Sabe? Porquê? Porquê era isto? Segurança social para o bem saber toma proteção, não sei o significado, mas a compensação sei o que é diferenciado. Ruíno e furacão. O cabelo que reque é ruivo, com raios doarado.